Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu tô fazendo mais esse vídeo que é, nós vamos falar sobre o Instagram, Instagram, tá? É, Instagram, tá? Pra ser mais simplificado Como que se vale a pena você trabalhar com o Instagram se ele é legal né se dá bastante engajamento beleza mas antes eu quero te pedir que se você ainda não é inscrito você possa se inscrever compartilhar com os seus amigos e lógico como que você vai gostar desse vídeo já deixa seu like tá bom e lembrando que eu vou deixar aqui abaixo nos links da descrição os cursos que eu recomendo para as pessoas que querem trabalhar com marketing digital que se sentem atraídas por esse mercado que é um mercado muito bom, tá? E que vale muito a pena, mas é, tem que trabalhar, tem que se esforçar, porque senão é, nada vai cair do céu, beleza? É isso aí. É, então é o seguinte, é, depois do, do da recente queda do Facebook, queda entre aspas, né? Porque o Facebook, na verdade, ele não, não, não, ele não, não chega a estar morrendo. Né? Ele, ele apenas mudou as diretrizes dele né? e complicou um pouco a vida de quem é, trabalha com marketing e quer fazer divulgações de produtos ou serviços dentro do Facebook, tá? O, o, o alcance caiu muito, né? então você quase não tem alcance nas fanpages e quase que se você não pagar, não, não colocar anúncio... É, realmente vai ficar difícil, tá? Vai ficar difícil. Quem pensa que consegue fazer alguma coisa no orgânico se engana e engana muito, tá bom? Mas aí você tem a opção de trabalhar com o Instagram, né? O Instagram que também é uma rede social do é, do Facebook, porém a temática dele é muito melhor. É, e eu vou te dar uma dica bem legal aí. É, a primeira coisa que eu posso falar, ela é uma rede social quando você coloca fotos, né? fotos e, e vídeos você pode colocar vídeo aí até um minuto no feed e até dois minutos no stories tá e você pode colocar até muito mais que cinco minutos é também no é, instagram vídeos né que você pode você pode colocar no gtv também vídeos que mais de cinco minutos né também é uma boa. Então só aí você já tem três nuances de poder divulgar produtos e serviços. Uma coisa ruim do Instagram é que se você não tiver 10 mil seguidores, é, você não pode colocar o arrasta para cima, né, que aí cairia na sua bio, no início da sua página. Mas você pode fazer dentro dos stories, dos vídeos do IGTV ou também no seu, é, no seu feed, você pode fazer indicações colocando o seu, é, o seu, a sua bio, né? o link da bio, ou então você coloca o, o nome da sua página e a pessoa clica, então você é, dá para fazer, são coisas que dá para fazer dentro do, do Instagram é, sem problema algum, tá? e, e, e o que dá muito engajamento seriam as hashtags né? até um tempo atrás você poderia colocar em torno aí de 30 hashtags mas hoje, como tem caído muito o alcance tanto do Facebook quanto do Instagram, mas o Instagram ainda, ainda é muito melhor do que o, o Facebook, é, então você pode colocar em torno de 8 a 10 hashtags direcionadas dentro do seu nicho e ajuda bastante isso a, a, as pessoas encontrarem é, a, sua, a sua página é, dentro do Instagram. Né? E aí você pode fazer a indicação do, da bio, Beleza, e tem também a grande sacada que eu, eu nem sabia disso, eu quase não usava. E eu comecei a usar é, os Stories, né? Os Stories são aqueles Stories que é bem rapidinho, 5 segundos. Né? Você pode fazer uma sequência é, de vários Stories dentro do, do vídeo ou do, do, da imagem que você quer publicar. E isso dá muito engajamento, muito engajamento mesmo Cara, você não tem ideia do que é isso né? Eu comecei a usar vários stories é, dentro da minha página E o engajamento sobe assim, de maneira astronômica Dependendo até é, do tema, por exemplo, se você for um canal de nicho é, um nicho de culinária, por exemplo, se você fizer uma receita colocar nos stories a receita, você vai ver o tamanho de engajamento que você consegue utilizando stories, então é por isso que nesse momento o Facebook não é uma boa alternativa para quem quer iniciar ou é, fazer divulgações, mas pode fazer você pode usar o Manichet, depois a gente vai falar sobre o Manichet mas no momento a bola da vez com certeza é o Instagram é muito mais fácil de usar, ele dá um engajamento muito melhor, né? Você pode fazer até lives, você pode fazer ao vivo pelo Instagram sem problema algum, né? Então é muito melhor você fazer. É, se bem que o Facebook também dá, mas você fazendo lives, você dá um engajamento também na sua página, né? Isso é bem legal, tá? Então é isso aí. Ó. Se você gostou desse vídeo, se foi esclarecedor pra você, já deixa seu like, inscreva-se e compartilhe. Tá bom? E também eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição dos cursos que eu recomendo. Tá bom? Um grande abraço a todos, valeu pela audiência e até mais.